para passar no concurso da PM Bahia. Então, sem mais delongas, sem quiriquiri, querer corococó caneta e papel na mão, tudo lindo, barril dobrado, e vamos lá com tudo para cima da PM Bahia. Cabeça de gelo, tranquilidade, é tudo nosso. Vem comigo que eu te mostro o caminho da aprovação na PM Bahia. Legal? E... No finalzinho da aula, vamos trocar uma ideia, obviamente, sobre o nosso curso específico. Ah, Marcão, vocês têm algum curso né, focado aí na FCC? Temos, mas no finalzinho da aula, a gente troca uma ideia sobre o curso. Beleza? Agora é de verdade, caneta e papel na mão e simbora! Como gabaritar a matemática na banca FCC? Primeira coisa, família, primeira coisa, você precisa ter acesso a uma metodologia de ensino que seja capaz de destravar a sua aprovação. Então, você precisa, né, muito mais que um curso, você precisa de um método, você precisa de uma metodologia de ensino. Você conhece a tríade do método da MPP? Vamos lá, vou te fazer uma pergunta. Você conhece a tríade do método MPP? A tríade do método MPP está aqui, ó. São as três técnicas que regem a nossa metodologia de ensino. É o único curso, né, onde você vai ter um passo a passo. Você vai ter acesso a uma metodologia de ensino. Falando rapidamente da nossa metodologia, está aqui, ó. Falando rapidamente. Da tríade do método MPP. Vamos lá. Primeira técnica. É o método 250. Então, a primeira coisa que você aprende né, no nosso curso é o método 250. Para que, que serve o método 250? Para que, que serve a primeira técnica? Com a primeira técnica, o guerreiro aprende a interpretar as questões. É isso aí. Você aprende a interpretar as questões. E você interpretando as questões de forma correta, você já tem aí meio caminho andado. Você já tem aí 50% da questão. Por isso que o nome é bem sugestivo, método dos 50. Então, com a primeira técnica, você aprende o quê? A interpretar as questões. Né? A interpretar as questões. Então, aqui é assim. Primeiro você interpreta, depois você resolve. Primeiro você interpreta, depois você resolve. Para interpretar, método dos 50. Para resolver, técnica R. É isso aí. Com a segunda técnica, você aprende a resolver as questões. Com a segunda técnica, você vai aprender o que Os macetes. Você vai aprender ali, resumindo a parada, técnicas de resolução que vão fazer você ganhar tempo na hora da prova. E, consequentemente... Ficar na frente dos concorrentes, porque não existe só matemática no concurso. Então, não adianta, você tem que ter um método. né Eu até brinco nas aulas, um aluno sem macete é igual a um leão sem dente na savana. Não adianta, você tem que quebrar, você tem que sair desse jeito tradicional que você aprendeu até hoje. né Você tem que se desvincular disso, tem que ter macete, tem que ter técnica. né Não adianta, um aluno sem macete... É igual um leão sem dente na savana, uma hora vai ser abatido. Né? E com a técnica R, cara, você vai aprender várias malandragens né, de prova. Né? O que, que significa esse R? Estudar, revisar e exercitar. Ó. Estudar, revisar e exercitar. Então não adianta, é natural. Num curto prazo de tempo, você já vai estar tá acertando aí 80% ou mais das questões. E com a terceira técnica, né, eu falo que é a cereja do bolo. É a nossa essência É a prática Não adianta Não tem como Você só vai aprender matemática para concurso com prática né? 20%, 80, 20 de teoria E 80% de exercício né? 20% de teoria E 80% de exercício A teoria Ela já é direcionada né? Para o que interessa a gente já vai direto ao ponto. A gente não fica aqui naquele lenga-lenga, né? aquele blá-blá-blá né? da concorrência. Aqui o papo é reto. E você seguindo a tríade do método MPP, você vai chegar no seu objetivo, que é a aprovação. Legal? Agora, família, de boa, aplicando e aprendendo com o método MPP. Vamos lá. Começando aí o pagode. Primeira questãozinha na tela agora você vai aprender um pouquinho do que nós ensinamos para a galera do grupo dos 5%, a galera do curso da PM Bahia, beleza? Vamos lá, como é que funciona aqui a parada? Primeiro você interpreta, depois você resolve. Primeiro interpreta, depois resolve. Para interpretar, nós utilizamos a primeira técnica do método MPP, que é o método dos 50. O método das marcações. E o método dos 50, para quem não conhece, funciona assim, ó. Sublinhar para interpretar. Repete aí na sua casa, ó. Cabeça de gelo. Sublinhar para interpretar. Método dos 50 neles, ó. Se liga na parada, ó. O valor da expressão tal, tal, tal, é... Então, vamos lá. Interpretando aqui a questão, através da primeira técnica, através do método dos 50, ficou muito claro para gente que essa questão é um probleminha clássico né, sobre expressões numéricas. É um probleminha clássico sobre expressões numéricas. Beleza? É um probleminha sobre expressões numéricas. Ele quer o resultado daquela expressão ali que todo mundo está visualizando. Legal. Já interpretei, já sei qual é o assunto da questão e já sei ali o que o problema está pedindo. Legal. Zero trauma. Interpretou? Resolve. É assim que funciona... No nosso curso Interpretou, resolve Aí entra em cena a segunda técnica A técnica R Então lá no curso é assim ó, São vários exercícios Então já é natural né? De tanto você estudar, revisar e exercitar Você já sabe Você já vai bater o olho nessa questão E você já sabe o que tem que fazer Aluno MPP é assim então para resolver uma questão de expressão numérica o aluno tem que lembrar do macetezinho né do mantra MPP ó. do pa coxa é só lembrar do pa coxa o que que significa o pa coxa ou pa coxa né vamos lá primeiro você resolve o parênteses depois o colchete depois as chaves. Então, é um mnemônico para você não esquecer. Então, toda a questãozinha né, de expressão numérica, né, você tem que lembrar dessa ordem. Parênteses, colchetes e chaves. E, claro, né, a ordem ali das operações. Né? Primeiro, a multiplicação ou a divisão, depois a soma ou a subtração. Né, tem que respeitar também essa ordem aí Essa hierarquia Das operações Feito isso Vamos lá Vamos né, Quebrar aí essa questão Primeira coisa, eu vou colocar aqui a expressão Para facilitar a nossa vida Raiz quadrada De 169 Dividido por 2 a quarta menos 3 vezes 2 a quinta dividido por 4. Então vamos lá. Cabeça de gelo, ó. começando aqui a brincadeira. Primeiro eu vou resolver ali o parênteses, não é isso? Para coxa, ó. Parênteses. Primeiro eu vou resolver aqui, ó, o parênteses. Vamos lá. Raiz quadrada de 169, isso daí vai dar quanto, né? 13. Dividido, aí vamos lá, 2 elevado à quarta. É uma potência, né? É 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, né? É você multiplicar o 2 quatro vezes. Isso daí vai dar quanto? 16, é isso? 16 menos 3 vai dar 13. Então, vai ficar 13 dividido por 13. Vezes 2 quinta. 2 multiplicado 5 vezes. Isso daí vai dar 32. Dividido por 4. Aí, vamos lá. Primeiro parênteses. 13 dividido por 13 vai dar 1. Então, vai ficar 1 vezes 32 dividido por 4. Agora, o que, que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou pegar aqui as operações que estão aparecendo e vou executá-las da esquerda para a direita. Né? Então, vai ficar ali. Ó. 1 vezes 32 vai dar 32. Só que agora, dividido por quanto? Por 4. 32 dividido por 4 vai dar 8. E Marcão 8 não tem na resposta. Tem sim, filhão. 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo. Então, olhando ali, gabarito, letra E. Marco o V da vitória e vai ser feliz. Então, família, a FCC adora esse tipo de probleminha. Né? Acredito muito que vai cair uma questão dessa na sua prova. Né? Isso aí é uma questão de matemática básica, já está lá no nosso curso, na parte de nivelamento. Né? A gente entende que isso aí faz parte da matemática básica. Então, no início lá né, do estudo, né, a gente bota lá um curso para você de nivelamento, onde você vai aprender aí todas essas operações básicas, porque isso vai cair na sua prova e vários alunos erram. Né? Porque não lembra. É, eu sempre falo para os alunos que o problema não está aqui na frente, está lá atrás. Não adianta. Se você não solidificar né, a base, se você não tiver o alicerce, você não vai andar para frente. Não adianta. Você não vai aprender matemática para concursos né, tendo uma base fraca. Por isso que nós colocamos no nosso curso né, um curso de nivelamento, um curso de matemática básica. Daqui a pouco eu vou mostrar tudo isso para vocês, beleza? Legal? Então, tá aí. Primeira questãozinha foi para conta, né? Questãozinha, né? Caiu esse ano no TRT, uma questão bem atual. E é isso aí. Vamos lá. Próxima questão na tela. Para cima deles, sublinhar para interpretar método 250 neles. Primeiro interpreta, depois resolve. É isso? Então, vamos lá. Um professor utilizou o enunciado a seguir para propor perguntas aos seus alunos. Aí vamos lá, sublinhar para interpretar. Quando você vai sublinhando, você automaticamente já está ali né, interpretando, você já está ali sinalizando, né, alguns pontos, né, chaves da questão. Então sublinhar para interpretar. Vamos lá. Um depósito Matemática e é repetição possui 40 caixas, numeradas de 1 a 40. A caixa 1 contém 15 livros, a caixa 2, 16, a caixa 3, 17 e assim sucessivamente. Ou seja, cada caixa contém um livro a mais do que a anterior. Se o professor pede que seus alunos calculem o total de livros contidos nas 40 caixas, então a resposta numérica correta do problema será... Então, vamos lá. Interpretando a questão, né, percebemos aqui, pela característica do probleminha, e esse problema é uma questão clássica sobre progressão aritmética. Como é que eu sei, né, que esse probleminha aqui, né, que essa sequência numérica que ele está falando aqui é uma progressão aritmética? Pela definição. Olha o que ele falou aqui, ó. Ele te deu a definição de PA. Ó. Cada caixa contém um livro a mais do que a anterior. Essa é a definição de PA. Né? A PA é toda a sequência numérica em que cada termo, a partir do segundo, é igual ao anterior somado por uma constante. Em outras palavras, é isso que ele está falando. Ó, na primeira caixa, eu tenho 15. Na segunda, eu tenho 16. Por quem é o 16? 16 é o 15 mais um né Pô, na próxima caixa eu tenho 17 porque quem é o 17 pô é o anterior é o 16 mais um então é uma soma ali constante então ali né temos uma sequência numérica né constante Então essa sequência né é uma pa legal já identifiquei já sei qual é o assunto da questão e o que, que o problema está querendo? Ele está querendo o total de livros. Né? Ele está querendo o total de livros contidos nessas 40, nessas 40 caixas. Então, família, estamos diante de uma PA em que ele está pedindo para a gente né, a soma né, do total de livros contidos nessas 40 caixas. Legal. Já interpretei. Interpretou, resolve. Resolve. Aí entra em cena a segunda técnica, técnica R, estudar, revisar e exercitar. Estudar, revisar e exercitar. Então, de tanto você estudar, revisar e exercitar, é assim que acontece com os nossos alunos. Né? O cara já vai bater o olho e já vai saber o que tem que fazer. Né? Qual é a forma correta de se resolver essa questão? Pô, para encontrar o total de livros, olha a palavra mágica: total. Para encontrar o total de livros, Marcão, eu tenho que usar a soma da PA. Então, para encontrar o total de livros, eu tenho que usar a soma da PA. Legal. Qual é a formulazinha da soma da PA? Vamos lá. São 40 caixas. Né? Então, vamos lá. Soma da PA, que você vai encontrar nos livros. Essa daqui, ó, Sn é igual a A1 mais An, que multiplica N sobre 2. Essa é a forma que você vai encontrar nos livros. Né? S40, né? método MPP. Soma dos 40 vai ser o primeiro. Mais o último, vezes a metade. Qual é a metade de 40? 20. É a mesma coisa, tá? Soma da PA. É o primeiro, mais o último, vezes a metade. Então, eu fiz a mesma coisa. Ó. Soma dos 40. Vai ser o primeiro, mais o último, vezes a metade. Qual é a metade de 40? 20. Legal. Já deduzi ali a fórmula. Agora, para matar a questão, eu preciso do primeiro e do último. Né? Temos aqui a sequência. Né? A sequência é essa daqui. Ó. Eu tenho 15 caixas. Eu tenho 15 livros na primeira caixa, 16 na segunda, 17 na terceira, e na quadragésima caixa, que é a última, eu não sei. Então, eu tenho que encontrar a quantidade de caixas que eu tenho né? a quantidade de livros, perdão, que eu tenho na quadragésima caixa. Ou seja, eu tenho que usar a fórmula geral, a fórmula do termo geral. Qual é a formulazinha do termo geral? n é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Então, com essa formulazinha, eu encontro a quantidade de livros. Então, vai ficar aqui, ó, A40, é igual a A1 mais N menos 1, ou seja, 40 menos 1, 39 vezes R, A40 vai ser igual a A1, que é 15 mais 39 vezes 1, que é a razão ó. a razão é a constante, ó. quem é o 16? é o 15 mais 1, quem é o 17? é o 16 mais 1 então, a razão dessa PA aqui é 1. Beleza? Zero trauma. Aí, ó, só alegria. A40 vai ser igual a 15 mais 39. 15 mais 39. 15 mais 39, cabeça de gelo, ó, vai dar 50% e quatro. Então, no último, né, na última caixa, temos 54 livros. Agora sim eu posso aplicar a formulazinha da soma da PA. S40 vai ser igual ao primeiro mais o último 15 mais 54 vezes a metade. Qual é a metade de 40? 20. S40 vai ser igual 15 mais 54 vai dar 69. 69 vezes 20. 69 vezes 20 Vai dar 1.380. Pô, Marcão, questãozinha, barril dobrado, hein? Legal. Olha aí, ó. Gabarito. Né? Olhando ali as opções. Gabarito, letra B. Marco o V da vitória e vai ser feliz. Eu sei né, que você deve estar tá aí se perguntando. Caramba, não é possível né, que seja só isso. Não é possível né, que eu consiga né, aprender essa matemática né, tão sinistra né, para a né? pô Será que esse método eu consigo aprender? Será que eu consigo realmente passar na PM Bahia? Será que eu consigo realizar o meu sonho? Né? Cheio de porquês, né? E eu sei que isso é natural porque você já gastou, né? Já fez aí vários investimentos, já ficou reprovado, né? várias vezes e realmente, né, você acaba não acreditando, né? Se eu tivesse aí do outro lado, <risos> eu pensaria, né, da mesma forma. Mas, né, eu tô aqui na luz, né? Eu tô aqui no grupo dos 5%, no grupo dos aprovados. E, pô, a gente aqui, né, vivencia, né? A gente aqui, né, vê diariamente, né, melhor dizendo, a gente está vivenciando aqui diariamente né, a transformação na vida dos nossos alunos A gente vê realmente que a nossa metodologia funciona E para mostrar para você que eu estou falando a verdade Que a transformação ela é possível Olha esse depoimento aqui ó, do nosso aluno JRS do Sertão da Bahia ó. Bom dia Vim agradecer a todos vocês que contribuíram para a minha aprovação Fui aprovado no concurso da PM Bahia, 19-20, concursinho de vocês. O governador já autorizou a convocação de todos. Caveira. Então, família, tá aí. Né? Relato bem objetivo né? de um guerreiro que foi aprovado através do nosso curso. Então, se você quer ter os mesmos resultados que o nosso aluno, que faz parte do grupo dos 5%, Matricule-se agora mesmo no nosso curso, né? E esse curso ele tá com três bônus, é isso aí, ó. Você vai levar um curso de matemática básica, como eu falei, o curso é para todos. Você vai ter ali um curso de nivelamento, um curso de matemática focado no edital, né, da PM Bahia. Você vai ter acesso a um suporte tira dúvida do aluno, você não está sozinho. E há três bônus. Bônus 1, um, um e-book de matemática com questões comentadas. Bônus 2, um centro de treinamento de provas da FCC. E o bônus 3, mais seis meses de acesso, totalizando um ano de curso pelo preço de seis meses. Aí a matemática né, é básica, né? Continha de padaria. só você somar aqui, né? Ah, Marcão, quanto custa o curso? É a continha Continha de padaria. Se somássemos ali todos os valores, seu curso sairia por mais de mil reais. Mas hoje você está levando tudo isso por apenas 12 de 26 58 É isso aí. Menos que uma pizza do final de semana. O Júnior tá colocando aí o valor para vocês. Tá legal? O link, né? Perdão, o link do curso para vocês. E agora eu vou mostrar, né? Para quem quiser comprar, eu já está colocando aí o link. Agora eu vou mostrar aqui para vocês o curso por dentro. Para você ver realmente que esse curso aqui vai te aprovar. Legal? Esse curso aqui, ele vai te aprovar. Beleza? Deixa eu mostrar aqui para vocês rapidinho o curso. Como é que funciona o curso por dentro, ó. Você vai entrar lá, seu login e senha, vai entrar na área do aluno e vai estar lá o seu curso. Né? Clicando aqui, ó, já vai estar tudo bonitinho para você maratonar. Vai ter um vídeo de introdução ao curso, né? comece por aqui. Nesse vídeo, né, damos ali instruções né, sobre a funcionalidade do curso, como é que você faz para tirar as dúvidas. Né? Tem uma pesquisinha ali para você responder, para a gente estar sempre melhorando. E falamos novamente do método MPP, né? Como é que funciona o método, como é que a gente vai aplicar nas questões. Beleza? Então, comece por aqui. Depois vem as disciplinas. Como eu falei, tem um curso de matemática básica, para você relembrar aquela matemática da Tieteteca, e que cai na prova da PM Bahia. E tanto aqui, ó: adição, subtração, operações com números decimais, aquelas continhas com vírgulas, ó, expressões numéricas, ó que é aquela questão que eu resolvi, ó. A gente começa aqui, ó, do basicão, a gente faz vários exercícios, né? Não tem como você, né, não aprender. Então, aqui vem o material, ó. Tem a aula, aqui embaixo já vem o material. Todas as aulas, né, têm esse padrão, a aula e o material logo abaixo. E lá no final <cười> vem o suporte, né? O assunto, né? Eu vou colocar aqui teste né? Mas você vai escrever ali expressões numéricas. Vai colocar aqui a sua dúvida. Vai anexar, se tiver que anexar, e vai enviar. Acabou. Seu e-mail foi enviado com sucesso. Toda aula é assim. tá Vou te mostrar aqui. Ó. Você não está sozinho. Olha lá. Radiciação. Ó. Pô, fiquei com dúvida em radiciação. Beleza. Vai estar aqui a aula... Vai estar o material e lá embaixo o suporte tira dúvida. Isso em todas as aulas, Marcão? Todas as aulas, ó. Matemática, ó. Vou clicar aqui em matemática. Está aqui, ó. Sistema legal de medidas, problemas envolvendo frações. Cliquei aqui, ó. Aleatório, ó. Cliquei aqui. Vai aparecer a aula. A gente começa bonitinho, devagarinho, pegando na tua mão, ó. Material... E lá no final, lá no final, o suporte tira a dúvida. Legal? Então, o curso já foi feito realmente para você arrebentar né, e acertar aí o maior número né, possível de questões. Então, o valor é esse do curso, já está com valor promocional. Né? O Júnior, como eu falei, já está colocando aí o link. Colocamos também o link aqui na descrição do vídeo. E se você tiver alguma dúvida ainda sobre o curso, anota aí, 021-9702-99443. É só você adicionar aí o número do Júnior e entrar em contato com ele. Firmeza? Legal? Então, é isso aí. Já falei do curso, agora vamos detonar mais uma questão. Vamos lá. Para cima deles. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Ó. Repetição. Vamos lá. Considere a igualdade em que x e y são números reais e i é uma unidade imaginária. O modo do número complexo tal, tal, tal é um número. Então, vamos lá. Interpretando, ficou muito claro que é uma questãozinha sobre números complexos. Onde ele está pedindo aí o módulo né, do número complexo. Interpretou, resolve. Né? Eu já sei ali qual é o assunto. Agora, para resolver esse tipo de questão, qual é a malandragem matemática? Né? Qual é a ferramenta matemática que eu tenho que utilizar? Eu tenho que utilizar aqui a fórmula do módulo. Aí não tem jeito. O aluno tem que lembrar aqui da fórmulazinha do módulo. Vamos lá. Forma algébrica de um número complexo. É essa daqui, ó. A mais bi, né? Uma forma padronizada, onde o a é a chamada parte real e o b é a chamada parte imaginária. Do número complexo. Para você encontrar para você encontrar o módulo do número complexo, você tem que utilizar essa formulazinha aqui. Ó. Raiz quadrada de A2 mais b2. Legal? Então é uma fórmula que você tem que utilizar. Então, para matar essa questão, eu tenho que encontrar os valores de x e y. Como é que eu vou encontrar os valores de x e y, Marcão? Fazendo essa igualdade aqui, ó. Ele te deu uma igualdade, né? Ou seja, se é uma igualdade, a parte real de um lado tem que ser igual à parte real do outro. A parte imaginária de um lado tem que ser igual à parte imaginária do outro. Então, acabou, ó. Aqui, ó, nesse caso, a parte real que é x tem que ser igual à parte real do outro, que é 6 menos x. Aí acabou, ó. x é igual a 6 menos x. Tudo lindo, ó. 2x é igual a 6, x igual a 3. Legal, já achei o valor do x. Agora vou encontrar o valor do y, fazendo a igualdade né, da parte imaginária. A parte imaginária de um lado tem que ser igual à parte imaginária do outro. Então, 2y é igual a 4 mais y. Tinha a letra de um lado, número do outro. 2y menos y vai dar y. Então, vai ficar aqui y igual a 4. Então z é igual a x mais y. Forma algébrica. Vai ser 3 mais 4i. Acabou. Módulo de z vai ser igual a raiz quadrada de a2 mais b2. Ou seja, de x2 mais y2. Vai ser 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 9 mais 16. Raiz quadrada de 25. Que é quanto? 5. Então, olhando ali as opções, 5 é um número maior que 10. Não. É um quadrado perfeito? Não. Quadrado perfeito é a raiz exata? Não. Irracional? Não. Racional não inteiro? Não. Número primo. Marco o V da vitória e vai ser feliz. E essa foi a nossa última questão. Sim. Ah, Marco. Não, acredito que essa aula acabou. É isso aí, família. Se você quer aprender mais macetes iguais a esse cara, compra lá o curso, valor promocional e vamos rumo à sua aprovação. O curso tá barril dobrado, cara. E com certeza, se você seguir o método, você vai chegar no seu objetivo. Para de ficar aí reclamando que tá difícil, cara. Tá difícil para todo mundo, né? Mudou para todo mundo. Né? Uma fase não pode te parar, irmão né? Não há vitória sem sacrifício Não adianta, não adianta Um sonho não vira realidade né? Com facilidade vai ter, cara, vai ter sofrimento, lágrimas vão rolar Antes de ficar bom, vai ficar muito ruim Mas se você não desistir, você vai chegar lá Beleza? Antes de eu finalizar, ó, tem um presentão aqui Pra você Beleza? Eu tenho um presente aqui para você. Ó. Quer o resumo dessa aula com todas as minhas anotações? Entre agora mesmo no grupo VIP da PM Bahia. É né? mais uma fonte aí que a gente tem para ter contato. Mais um portal né, de contato entre a gente. Beleza? Entre para o grupo VIP e qualquer dúvida também você pode perguntar por lá. Beleza? Quando acabar a aula, né, a gente vai preparar aqui o material e vai enviar lá para você. Beleza? Entre para o grupo VIP da PM Bahia. E lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Se você curtiu essa aula, se essa aula foi importante para você, deixa um likezinho e enche esse vídeo aí de comentários. Né? Quanto mais likes, quanto mais comentários, maior relevância vai ter no conteúdo. E assim o YouTube vai espalhando para mais pessoas. Beleza? Muito obrigado. E matemática é o quê, ó Para passar. Valeu, família. Um abraço. Tamo junto.